Olá, muito bem-vindo aos Açores. A Lucy sempre teve o sonho de visitar os Açores. Ao fim de 51 anos, esse sonho foi realizado. Estas são as filmagens da visita de 6 dias aos principais pontos de interesse da Ilha Terceira. Almas Adventures. Continuamos nós por terras açorianas, Neste momento vamos ver o que é Lagoa das Patas. Então vamos lá ver o que é a Lagoa das Patas. Por cima deve haver patas. Temos para ali pico negro, mata cerreta. A região é dos Açores, como para vocês verem, Xatura, tal, tal, tal, Lagoa das Patas. da E temos aqui o mapa geral, podem ver também, podem colocar pausa. Em aqui na Lagoa das Patas, vamos lá ver se há patas ou não há aqui aqui por rochas é uma mini cascata vamos lá ver que esta cascatazinha não é? olha lá para este magnífico okay, é? muito agradável Vamos lá para a luta dos patos ou das patas vamos lá é ver se há mais patas ou patos nós em Odmira também temos patos lá para dar o Rio de Odmira temos lá bastantes patos vamos lá visitar e aqui temos o Lagoa das Patas Estão a ver a Lagoa das Patas? Olha, vê é? O que é que acham? Bonito, Eu não é? A milho. Estou ver? Isto é a Lagoa das Patas. Vamos dar aqui uma voltinha aqui à, em redor. Vamos até ali mais acima. Fim de semanazinho aqui nos Açores. Já sabem. Venham até aqui. A lagoa das, das Patas dá para passar os, os patos e tudo, é só apanhar-nos os frescos ali, caminhos nos aqui. Não façam isso, sejam marotos. aqui não é para caçar, é? não pensem nisso. E temos aqui a paisagem para isto: água não potável, para, para consumo. E temos aqui, continua aqui assim, da Ribeira. Continua até aquela a para cima. Até a OWC, olha para esta árvore. O que, é que acham o que, é que acham aqui desta árvore? Está porrendo, não é? É para isto. Bem larga, Até uns belos anos. E as casas de banho? Sim. Vai ver aqui a casa de banho como é que é. As instalações. Vamos lá ver como é a casa de banho aqui. Estão a ver? E o original. Ok? Então vamos lá continuar. Aqui nos Açores tem muito sítio de recreio para o pessoal vir aqui maneira andar é uma coisa engraçada, também. apanham o -vo voo de avião e vinham cá os low costes, 30 euros 30 euros, vocês estão aqui também podiam estar aqui onde eu estou se que é 30 euros meus amigos vamos fazer uma festa o ao vou a outro sítio Vim até aqui, olhem aqui é, abrigados o que é que acham disto? Vou fazer aqui uma churrascada Aqui debaixo mesmo que já chovei, estão aqui ventinho, acender ali o, o lume, carne de vaca que não falta aqui, a vaca por todo lado. Tem um lavatório, tem um lavatório. Veja lá, Quem se lembrava disso. Um lavatório é novo também. E ainda parece que ainda estão aqui daqui a, em range. Vamos subir-te ali em cima, estou a ver, de trás de mãos de zig-zag, de escadas. Uma torneirazinha, pessoal, saiu para as Romarias estou um pouco cansado porque já estive a fazer caminhadas, duas grutas, epá. puf, estou na pare só na pare com o acho de YouTube, ah, na igrejazinha. Olha olha foi agora. Eu patas, é verdade. menino. Mal a comemos os pés. São <risos> muitos pá. Eu sou só uma. Olha, o era quando me jantar. <risos> Calma. É, passou mais por mãe. Está encombrada, está encombrada. Esses são os é que a gente tem que ter lá. É, passou muitíssimo Os é gatinhos de fome, que devem de dar a comer a eles, lá em O Admira milho. Então, obrigado por assistir e até a próxima e vejam aí na descrição e continua a ver a série toda completa aqui dos Açores, fizemos vários vídeos, uma semana inteira de gravações, o melhor que pode-se ver, está aí no mapa, tem um mapa interativo para vocês assistirem, não perca os próximos episódios, que nós também não. Até breve, sejam felizes. E agora vamos ver aqui o resto dos alimentos que nós não comemos e para, vamos, vamos viajar de avião por isso vamos aproveitar e dar aqueles patinhas. Calma, eu tenho que abrir o meio todo senão depois já não, não dou conta deles Agora estou fazendo para. pão Ia ser pé d'água é. Sim, eu não vou dar aqui é. Tem que abrir uma coisa Tudo à espera Até fazem fila para a Lucília. Sabe o que é que os alimenta bem? Até fazem fila. Vai ser uma grande patada.